Nós temos uh, uma, uma situação uh, financeira uh, difícil, o Governo Federal e o Governo Provincial têm nos ajudado durante a pandemia uh, com, com subsídios, mas nós precisamos de uma uh, solução sustentável. E, portanto, o que eu estou uh, uh, a propor é que uh, os autoestradas que hoje, são pagos pela municipalidade, as autostradas, esses que são a única, a única municipalidade na região que paga pelos seus autostradas, nenhuma das outras cidades à nossa volta pagam pelos seus autostradas, que essas autostradas, que eram, aliás, propriedade do Governo Federal, do Governo Provincial, digo, responsabilidade deles até aos anos 90, que voltem a, voltem a ser da responsabilidade do Governo Provincial, por uma questão de, de, de justiça, mas também por uma, uma questão de podermos reinvestir esses fundos na prestação de serviços. Um, os governos têm vindo ao nosso auxílio, portanto realmente o que eu digo é vamos, vamos ter uma, uma solução mais inteligente, uma solução mais a uh, longo prazo e uma, uma solução mais justa para os moradores de Toronto, porque não é justo nós sermos os únicos moradores municipais que têm que pagar pela manutenção destas autoestradas através do seu imposto predial, uh, que, se, que, que sejamos tratados como as outras municipalidades para que esses fundos possam ser investidos nos serviços que precisam dos investimentos, da para que as pessoas tenham melhores acessos aos transportes públicos, melhores acessos à habitação, melhores acessos aos nossos parques, centros recreativos e tudo mais.